Pelo amor de Deus, Se você não vai fazer uma prova para 1 e 15, 1 e 10, não vai lá pra frente, pelo amor de Deus! As pessoas vão passar por cima de você. Tem uns caras rápidos, você pode acreditar que não tenha, mas tem cara rápido. Se você vai fazer sua prova pra duas horas, é muita gente que vai fazer pra duas horas, mas fica um pouco mais pra trás. Deixa o pessoal passar, evita tomar cotovelada, evita tomar pisão, evita tomar fechada a banda, seja lá o que for. Não é porque o pessoal é mal educado, não, mas o pessoal quer correr no ritmo deles e você que tá ali, que é mais devagar, você não vai correr nesse ritmo, fica para trás. Não atrapalha a corrida dos outros e não deixe que os outros atrapalhem a sua corrida. Respeite, às vezes tem aquelas bandeirinhas, você vai fazer 4 por pace, você vai fazer 4 e 30. 5, 5 e 30? Pô, você já sabe qual a prova que você vai fazer? Fica na bandeira, não precisa ficar lá na frente não Dá o tchau pra câmera da Globo Oi mamãe, tô aqui Calma gente, vamos fazer a corrida direitinho Vamos respeitar os outros Vamos saber os limites de cada um Pra fazer uma corrida melhor Outra questão, aproveitando já tô falando de comportamento mesmo não cruze a frente do povo para pegar água, pelo amor de Deus, já tá vendo a água lá, já vem pro lado da água, não vai cruzar tudo lá, depois que pegou a água, pelo amor de Deus, não joga no pé a água, tem um monte de gente correndo com você, não joga no pé o copinho, joga longe, então joga no lixo que é melhor ainda, mesma coisa com gel, com comida, não fica jogando na rua, guarda no bolso, não vamos sujar a cidade.